E pronto, em princípio vamos fazer o triplo, portanto vamos fazer o triplo das quantidades todas que estiverem aqui na receita. é que aconteceu? não sei o que foi o É assim mesmo, é para dar um saborzinho. Então Primeiro, pôr um monte de água a ferver dentro do alguidar, que é para escaldar. Fermento? Fermento padeiro. Fermento do padeiro. Ora você está a raspar dois limões para cima do fermento, estamos a fazer 11 ovos, não é bem o triplo dos ovos, porque eram 4 originalmente, mas está perto. Isto ovos caseiros, ovos naturais. Pois é como há aqueles programas do Master Chef, ó, que a gente vê na televisão, só que em vez de ser aquele o Manel Lisboa, ou como é que se chama, é aqui, é aqui a gente. Pronto, e agora misturamos aí para o centro da farinha, não é? Maravilha! Pois, duas laranjas por quilo! Ok, duas laranjinhas por quilo, dia para. A che... Ok, está bem. E larga assim com força para baixo. Isso! Está bem, ah, você Isso diz é que eu é não sei fazer isto, mas eu sei fazer isto. É uma maravilha. Gosta? Isso, Isso gosto muito da equipa de líderes de clá claro que eu tenho aqui. Isso, olha, já está a aparecer bolhas. Está bom, David. Está? De ah, certeza? A rapaz está à volta. Espero que isto venha mal. De um lado e do outro. Pelo poder investir em mim, por Deus, nosso Senhor. Deus está crescendo para que deixes comer a muita gente. Faz isso com força, com o mesmo Deus está crescendo para que deixes comer a muita gente. Está assim, ah, com força, está bom? Eu estou presente E agora fica aqui durante 4 horas. Achei! E os depende, E os depende das ah. Quero o agradão! Hum. Açúcar amarelo e canela? E é mais ou menos o quê? Um pacote de açúcar? Né? De um quilo? e é conforme as Sim, mas eu quero saber é quanta canela para tanto açúcar está a ver? É, só conforme a cor que ela fica. Há quem gosto mais, há quem gosto menos. Ok, ok. Ora, a seguir... Fervemos 2 litros de óleo fula. E agora vamos começar a largar aqui filhoses Maravilha. Isso é o que é que está aí dentro desse prato. É óleo. <risos> okay. Uh. ok, ok, assim. E já vamos com duas de cada vez. Meu Deus, as coisas estão a ficar loucas aqui. Mas neste momento temos três gerações de família a fazer filhoses. Portanto, aqui vai um trabalho em equipa. Eu neste momento já só fui delegado aqui para a parte de polvilhar isto com sucre. Ah, mas isso não pode ser, temos... E então, malta, podem ver aqui o gênio artístico que é a Zilda. Esta fica aqui no topo do cesto, que é para ser apreciada. A mãe, acho que a da avó é maior. Mas o tamanho não importa. Pronto, o que interessa é a qualidade. Aqui temos o concorrente número 2. Tal! Aproveito pela Maria Florêncio De 82 anos. De 82 81. anos. 81... 80... 80 e quantos? Fica aqui em cima também, exposição. Sim mesmo! É o fim! Uh! Eu tenho imenso juízo, só de a lhe ligar.